Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende aí o horário que vocês estejam nos assistindo, porque a internet permite, né? Que assista e se gostarem, assistam de novo. Bom, eu sou o Daril, estou aqui com meu amigo, meu parceiro de sempre, que é o Bispo Júlio. E hoje com a senhora Eva Tânia de Azevedo, que é terapeuta educacional, psicopedagoga, já trabalha há muitos anos aqui em Suzano e também na capital do estado, em São Paulo. A gente está continuando aqui com os nossos episódios para tratar um pouco sobre o caso do Raul Brasil e hoje para buscar com a senhora Eva Tânia uma visão mais técnica, mais especializada na questão psicológica, não é? Tanto das vítimas ali, dos sobreviventes, quanto. Até mesmo do perfil psicológico dos agressores, das, do, do, de como a família trabalha isso depois. São várias questões aqui interessantes. Eu passo a palavra para o Bispo Júlio e depois já para a senhora Eva Tânia se apresentar e fazer suas considerações iniciais. Bispo. Bom, continuando o assunto né, do, do último episódio, acredito que ali falamos um pouco sobre o ocorrido em si. Mas hoje é um tempo talvez para assistir com a família, repensar a agenda, reorganizar alguns valores dentro de casa, da própria comunidade escolar. Porque eu acredito que a gente pode, a partir do que aconteceu, ressignificar, aprender as lições e avançar para não errar novamente. Então, vamos por aqui, descobrindo um pouco mais do que a gente... Enfrenta como seres humanos Dentro da nossa mente, dos nossos sentimentos Vai ser um tempo precioso aqui Com certeza <risos> E a senhora Fica à vontade Sim Bom é, Trabalhando na área terapêutica Trabalhando no, nos bastidores De todo esse episódio O que a gente pode Tirar como lição disso É justamente Olhar para frente na intenção de fazer novo, um novo comportamento, uma nova forma de lidar com os jovens e adolescentes. né? Então, eu como psicopedagoga, terapeuta educacional, atuo nos bastidores das escolas, nos bastidores com as famílias, é, eu gosto de mostrar os dois pontos uhum. de vista. Eu acredito muito nisso. Não existem inocentes e culpados, existem situações que não foram avaliadas. E quando a senhora fala disso, e ainda batendo nessa tecla, que a gente pode aprender e a gente pode trabalhar isso como prevenção, do que a senhora sabe, do que a senhora teve contato, acesso, esses dois agressores, o, o, o que, que a gente aprende? analisando eles, a conduta deles, por que isso aconteceu, e eu acho que o por que isso aconteceu pode levar ao como não acontecer de novo. O que, que a gente pode pensar sobre isso? Essa é uma investigação preciosa, né? O porquê aconteceu. Temos que investigar muitos detalhes. Podemos falar num campo amplo, genérico, não focando só nesse caso, mas podemos falar o seguinte, é, as, situações, as situações de explosão Acontecem devido a algum tipo de acúmulo é, Emocional Não uhum. tem muito como fugir disso né? é, Existem falhas de caráter Existem tendências psicopáticas Existem uma, uma vasta condição de análise Para a gente poder explorar o caso especificamente Porém olhando num campo mais aberto, e depois de tanto tempo, já passado três anos, onde as situações já poderiam estar mais brandas emocionalmente, poderiam, nem sempre estão. É, o que eu posso dizer assim, é, quanto aos jovens, que eram jovens, eram pessoas ainda em formação, é, eu diria assim, eles sofreram algum tipo de deformação uhum. no seu comportamento, na sua conduta, na sua moral E principalmente nos seus afetos Então quando eu falo em afetos, eu estou pensando em como esses afetos foram construídos na sua infância Até chegar esse momento né Eu não tenho o histórico pregresso desses Isso. jovens né? é, E mas gostaria de ter, para poder olhar para aquilo e falar, é, com eles aconteceu por isso e com outros estão acontecendo também. Então, a gente tem é, busca no consultório de familiares, até mesmo, principalmente de professores, onde eles identificam tal criança, tal jovem, está tendo um comportamento inadequado. O que está acontecendo lá atrás? E aí na investigação a gente percebe um desencontro familiar muito, muito forte. A gente falava um pouco no episódio anterior com o testemunho do delegado, que aí traz a questão mais técnica do, né, do ocorrido. E, a, e as investigações levam que todo o planejamento, né, segundo o doutor, levou por volta de um ano. Um ano adquirindo materiais, um ano dispendendo recursos financeiros, ou seja, houve toda uma logística financeira, de trabalho, de comunicação, de estudo, de preparação, de treinamento. Então, uma coisa que talvez isso pode apontar é que às vezes nós não estamos percebendo o que está acontecendo dentro de nossas próprias casas. Sim. né Então, por exemplo, não foi uma explosão, eu explodi aqui e aconteceu impensadamente. Não, não, há um ano eu estou adquirindo materiais, participando de treinamentos, estou pesquisando sobre o assunto, estou gastando meu dinheiro, né? Meu dinheiro está sumindo, está indo para onde? Está indo ne nesse objetivo. Então, o que eu, o que eu percebo muito hoje nesse sentido, quando a gente começa a conversar sobre essas coisas, é estamos percebendo o que acontece dentro de nossas próprias casas? É uma pergunta. Não, não percebemos. Porque dentro das nossas próprias casas passa por percebemos o que está acontecendo dentro de nós mesmos. E ainda, olhando para a evolução humana, eu posso dizer que o ser humano ainda não se olha uhum. da forma como deveria. Não se conhece como deveria. Né? Eu, como ser humano, posso ir até o meu guarda-roupa E definir que roupa eu vou vestir hoje De acordo com o meu planejamento do dia Mas eu ainda não parei E muitas pessoas não param Para, antes de buscar a roupa que vai vestir naquele dia Diante do, seus plane... do seu planejamento Como eu vou me comportar durante o meu dia Diante do meu planejamento Em relação aos meus... É... As pessoas que estão ao meu lado, uhum. qualquer que seja ela, trabalho, família, um estranho que cruza a rua na, na frente do meu carro, ou eu que cruzo na frente do carro do outro, né? Então, eu não paro para pensar como eu vou reagir. Que roupa eu vou vestir quando alguém abusadamente me contrariar? Que roupa eu vou vestir, emocionalmente uhum. falando, é quando eu abusadamente contrariar alguém. Okay. Então, nesse ponto, a gente pode parar aqui e olhar o que, que eu faço com as minhas crianças. Uhum. E o que, que as minhas crianças me trazem fazendo comigo. Se eu for a professora, se eu estiver no papel da terapeuta, se eu estiver no papel da mãe, uhum. do, pai, do pai, dos vizinhos. Porque a gente olha aqui... Bom, a gente tem um com 17 anos. Ele está... Encerrando sua adolescência, entrando para sua vida adulta ali, oficialmente saindo da escola. E a gente tem um com 25 anos, é um homem, né? já está na, na plenitude da vida adulta. Então, é nesse período da adolescência, e aí eu vou falar como pai, né? Eu tenho uma frase lá na, na igreja que eu uso da seguinte forma: ninguém vai te ensinar a orar como um filho adolescente. Você vai aprender a orar quando você tiver um filho adolescente, eu falo isso para os pais mais jovens. Eu tenho três filhos, né, o Luiz o mais velho, casa agora no próximo mês, então já estou encerrando uma etapa, estou cumprindo uma missão. Tenho a Ana que está se formando agora, né, um adolescente também, já logo faz 18. E tem a Mariana que está com 13 anos. Então a gente percebe, né, eu falo que fazendo a escola da paternidade na adolescência, a gente vai sendo exercitado em Com muitas certeza. áreas e provocado em muitas áreas. Quando a gente olha, a gente precisa, e aí acho que é importante esse é, acompanhamento, e aquele ajuste das peças soltas que a gente vai percebendo que estão mal encaixadas. Então são os sinais, os sinais sempre vão aparecendo. Vão... qual sinais, assim se a gente pudesse classificar, não sei, alguns sinais que falam assim, olha vale, isso aqui... Está denunciando que alguma coisa não está bem ajustada. A gente consegue perceber consegue. o que está em casa agora? Sim, consegue. Os primeiros sinais ocorrem no primeiro contato com a sociedade. Uhum. Então, vamos pensar lá naquela criança de 4, 5, 6 aninhos que vai ao encontro dos seus coleguinhas escolares, que vai ao playground... Uhum que vai a um ambiente um pouco mais externo do que o olhar de pai e mãe. Onde ele precisa aprender a ver com sociedade, ele vai dividir espaço. ele vai dividir espaço, vai dividir o seu brinquedo, vai compartilhar as suas primeiras vontades. Não vou nem chamar de ideias ainda. né? Uhum. Então, eu tenho vontade de brincar com esse objeto. E ele, criança, igual a mim, também tem... É, eu tenho algumas tem, algumas reações. A criança tem algumas reações. Ou de não permitir, nunca, nunca, nunca os extremos, ou ser totalmente permissiva. Esses dois pontos são sinais da gente Todo olhar. Todo extremo é sempre um alerta, né? Os extremos, né? Eu quero brincar, você também quer? Se nós dois, enquanto criança, soubermos negociar isso, perfeito. Já estamos caminhando legal. Mas se eu quero eu não negocio com você, se você não permite que eu negocie e a gente fica na primeira briga, não que brigar não seja certo, não seja saudável, mas os extremos não são saudáveis nessas brigas. O que cede muito e o que requer muito. Sim. muito e, e os pais, é, eu tenho a impressão que a vida é psicologicamente extremamente complexa. Né? <risos> E o bispo falou dos filhos dele, mas o bispo tem uma vida de evolução espiritual, filosófica, uhum. lidera uma Sim, igreja, né? tem lá o seu rebanho de fiéis, tem... mas com todo respeito, mas tem pessoas que não estão preparadas, Sim. Né? É, existem pessoas privilegiadas com pais extremamente preparados. Mas existem pais que, na verdade, eles precisam se cuidar psicologicamente para poder cuidar de um outro ser humano. Eu acho que o conselho começa por aí. As, a, a, as pessoas precisam procurar melhorar a condição psicológica delas. É, elas precisam entender que, que elas precisam evoluir para conseguir educar um, um ser humano em formação. Seria isso? Isso é muito legal. É, ter, conceitualmente é isso, mas praticamente não, não é isso. Por quê? Porque na prática, é, eu costumo trabalhar num um, um grupo de trabalho que eu gosto de fazer muito, que é a alfabetização emocional. E tem três níveis de alfabetização emocional muito, muito interessantes. Obviamente, aquele que a gente começa com a criança, que ensina para ela o que ela está sentindo, legal o adolescente, legal, mas o mais importante é o adulto. O adulto não... A nossa sociedade não foi preparada para lidar com as emoções. Então, os nossos adultos é, agem como criança quando deveriam agir como adultos, diante das suas próprias crianças, às vezes, e agem de forma rude e grosseira e lá atrás, sei lá, eu vou chamar isso de é, pré-histórico até, né? quando deveria lidar com a razão. Então, quer dizer, tudo muito conflituante. O que, que é a alfabetização emocional? Eu preciso conhecer as emoções minhas, as dos outros, e tentar, na medida do possível, combiná-las para fazer uma leitura. Então, a alfabetização emocional... É, leva o adulto a saber lidar com a emoção do seu filho, do seu adolescente, Sa faz com que o adulto lide com as próprias emoções e faça uma leitura positiva, uma leitura criativa, uma leitura expansiva, mas não é a realidade da sociedade brasileira quase que humana, mas a, a gente tem grupos muito bons aí é, que aprenderam e que estão tentando passar para a gente coisas novas nesse campo. Mas eu diria assim, lidar com as crianças e dar a elas é, o conhecimento de co do quanto as suas emoções podem ser boas para conseguir o que elas querem, e mais quando elas não conseguem lidar direito com essas emoções, fazendo com que elas percam o que elas querem. O que acontece quando a gente olha o perfil de, um, de jovens agressores? Eles não têm a menor é, critério de emoção e reagem impulsivamente a qualquer tipo de contrariedade. E aí a gente ou tem porque uma... cederam demais ou porque nunca cederam a gente tem uma responsabilidade grande seria da escola doutora porque de repente eu, eu não tenho um pai preparado uhum. para trabalhar bem com aquela criança mas a, a, aquela criança não sendo trabalhada bem ela vai atingir a sociedade inteira então vai. que seria a escola N não sei a... não não é só a escola eu Ele sou a favor, sociedade eu sou a favor é... Que a escola faça esse papel, essa, essa identificação, esse olhar, mas encaminhe para as igrejas, para, para a formação espiritual, encaminhe para trabalhos terapêuticos, sim, quando for necessário, olhando mais esse lado, mais técnico, mais de saúde. Né? A saúde não pode ser só a dor de cabeça, a dor de garganta, a febre A saúde tem que ser também o sorriso largo uhum. A saúde também tem que ser o momento de chorar né? Vamos chorar esse, esse luto porque é uma perda muito trágica Vamos chorar, vamos sorrir, vamos brincar Vamos é, nos indignarmos com alguma coisa Esse é um papel que a sociedade precisa aprender a fazer não, eu não posso, assim, a ah, minha criança está chorando, não pode chorar. Não, ela pode chorar porque ela está revoltada, porque ela está triste, porque ela está indignada. Ela pode e deve chorar. Chore, chore tudo que você tem para chorar. Depois a gente sente e conversa. Nós conversamos. É... E a religiosidade também tem esse papel importante. Em cima do que você falou, Nari, é, é, a gente precisa pensar que, por mais que eu possa proteger meus filhos eles vão ser expostos à sociedade em algum momento. Então eu posso é, guardá-los muito bem dentro da minha casa, eu posso levá-los ao colégio de carro e deixá-los na porta, mas a partir do momento que ele cruzar aquela linha, aquele portão da escola, ele está em contato com outros seres humanos que não estão sob a minha supervisão. E aí é o que a gente precisa aprender a viver o conceito de comunidade. É. Se tem algo que eu... eu e aí eu posso dizer que eu vivo plenamente e entendo isso, é o conceito de comunidade. Quando nós despertarmos para o conceito de comunidade, nós vamos começar a entender que quando eu crio um ambiente de comunidade seguro, eu estou criando essa comunidade, esse ambiente para a minha família. Então, ok, pô, vou trabalhar, põe minha família dentro de um condomínio, coloco todo mundo dentro de um carro blindado, estou cuidando da minha família. Mas a partir do momento em que um filho meu tem que cruzar a linha, que ele sai desse perímetro que eu criei, ele está suscetível aos reflexos da comunidade. E aí não importa quão rico eu seja, não importa quão poderoso eu seja, não importa com esquemas eu tenho, ele estará exposto à comunidade. É por isso que a gente não pode pensar no individualismo. É hora da gente Entender e processar justamente isso. Qual é o valor que eu dou à vida de comunidade? Então, quando eu. É, hoje, isso para mim é muito claro. Quando eu estou valorizando e priorizando a comunidade, quando eu estou interferindo, no, na minha sociedade, né? na minha civilidade, na minha cidadania. Eu estou criando ambientes mais seguros para os meus. Ambientes que os muros, por mais altos que sejam, não vão poder proteger. Os carros blindados não vão poder proteger. Então, hoje, a gente precisa despertar a sociedade com um senso de comunidade. É, cuidando do outro, eu estou cuidando de mim e dos meus. Que essa é, uma, é um olhar que a gente precisa ter Mais sensível à nossa volta Isso é muito importante Doutora, eu É que eu vindo E a gente estava falando sobre é, Eu estava lendo Voltando aqui, eu estava lendo Um pouco do, dos históricos Tive acesso a algumas informações Conversei com algumas pessoas Envolvidas diretamente na investigação E eu percebi que muito do que eles praticaram era fruto do conteúdo consumido. É, e, e acho que esse, esse é um momento que a gente pode, talvez, falar um pouco sobre isso, sobre essa liberdade, produção, acesso a conteúdos. Muito do que foi feito é fruto de um conteúdo consumido. Você, fica muito claro. Todo o processo de desenvolvimento, é, ele se equipara ao jogo. Hum. Então o jogo é claramente uma inspiração ou uma indicação. É só ler. É, é, ele reproduz o script do jogo. Né? Do jogo ele desce para o que se chama Deep Web, né? para pra, pra, as conversas mais profundas, onde ele encontra um grupo que produz conteúdo nesse sentido. Ou seja, tudo isso parte de conteúdo consumido, adquirido e acessado. Hoje, papel dos pais, papel da sociedade, pensando sobre esse conteúdo, é, é, é de fato, esse consumo de conteúdo que cria realmente essa... Sim, cria, porque eu vou em busca daquilo que não me contraria. E se neste conteúdo, seja de jogo, seja de deep web, seja de um amigo, de um vizinho ou de um estranho, aquilo vem de encontro, aquilo que eu acredito, eu vou absorver mais. Isso vale para tudo. Vale para tudo. Até mesmo para condutas... É, hum, majoritariamente consideradas ilícitas, ilegais, perigosas. É perigoso pegar uma arma? Deixa eu ver se é mesmo. Aí você vem e me incentiva. Não, vamos ver. Você também me incentiva. Eu vou lá e também vou fazer. É, é então, isso realmente, é o conteúdo que eu absorvo, então, aí você vem e pergunta. Ah, os pais têm que estar atentos? Tem. Uhum. Principalmente se os pais tivessem a consciência do quão é caro, emocionalmente é, não estar atento uhum. O quão caro no sentido de financeiro mesmo, no sentido de prejuízo Já parou para pensar os pais sendo responsabilizados e arcando com custos de filhos Com problemas sérios emocionais, com problemas sérios judiciais Nenhum pai quer deixar seu filho preso na cadeia sem uma Sim, assistência hein? E vai lá pagar um advogado, e vai lá tratar. Só que isso é tarde, é caro. Então, estar sim atento ao que seu filho consome de, de, de, de informação, de música, de filme. Ah, legal, eu vou proibir? Não sou a favor de proibir nada. Você gosta desse estilo? Gosta. Você está atento às consequências disso, filho? Você está atento a, ao que isso vai, de fato, gerar eu me lembro, eu sou mãe e eu tive dois adolescentes há um bom tempo. E um dos meus filhos, na, vou jogar lá atrás, 20 anos, queria pintar o cabelo de azul. Naquela época, azul, azul, azul, gente, azul. <risos> Era uma coisa que não se praticava uhum. impunemente. Praticava-se, mas não impunemente. Então, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu, trabalhando com o que eu trabalho, sendo professora, eu tenho que te dizer... É, você está disposto a pagar o preço que a sociedade vai cobrar de mim e de você, por você estar tá burlando todo o sistema agora? Pode ser que mais tarde, naquela época ele tinha só uns 15 anos, tá? Na, pode ser que mais tarde você banque isso, mas hoje eu não banco isso junto com você. Aí ficou me bravo, né? 15 anos, ficou bravo, ficou bicão mas ele me ouviu e me entendeu. É uma lição de maturidade. Ele, sim, maturidade. A, a, a e os custos das a decisões. os custos, né? E é Tem engraçado, custos. eu sempre coloquei os custos para os meus filhos daquilo que eles queriam. Olha, eu quero tal coisa. Às vezes até um brinquedo caro. Tá bom, é caro, nós vamos fazer um esforço aqui. Ele vai tirar daqui para pôr aqui. Tudo bem? É, tudo bem. Não, não, daqui também não. Então, eu não então, vou tirar. Não é. Então, eu achei que... Eu acho que essa, esse trabalho muito, muito bacana, Tá atento ao que o seu filho consome de comida, legal, de remédio, legal, mas de ideias, uhum. que é muito, muito complexo. Eu não posso ser só contra, eu tenho que entender o que está acontecendo ali. Eu posso até não gostar, mas eu tenho que entender. Sim. As, até hoje, às vezes eu ouço algumas coisas, eu, falo, ah, eu não gosto, mas eu, não tenho mas eu entendo. Eu que entender. Até porque hoje, os adolescentes com quem eu lido são meus clientes. Uhum. Então, eu tenho clientes adolescentes é, trazendo demandas, demandas. Só que eu não tenho o papel da mãe mais, né? isso me ajuda muito. Eu não sou mais a mãe, eu sou a terapeuta. Então, eu consigo trazer isso para eles. Na... ó, Vamos olhar. Isso custa tanto, isso custa tanto na sua história. Está disposto a pagar? Se estiver disposto a pagar, assume. Não põe a culpa em ninguém depois. E aí, mais do que simplesmente, não, não faça isso, porque é perigoso. Não, é... não assume e não põe a culpa em ninguém. Então... Se a São gente for situações que... Meio que numa consulta aqui, doutora, e a senhora <risos> tem muita experiência com isso. O que que anda difícil na vida dos adolescentes? O que que a senhora verifica ali no consultório? Poxa, eles. esse é o desafio do adolescente do da, da, da nossa era atual, 2022. 2022. Porque eu, eu não, não sou da área da senhora, mas a gente é um observador do mundo, né? E é muito diferente da minha época. É, é. É, eu não imagino quais são os desafios que um adolescente vive hoje A flor da pele nesse mundo da internet do... Eles vivem entre a vida real e a virtual E as exigências são outras que, que, Qual o perfil a senhora traça disso? Eu diria assim Qualquer adolescente só quer uma coisa Ele quer ser amado e ser aceito no seu grupo E o seu grupo uhum. não é o grupo da família não é o grupo que escolheram ele, é o grupo que ele escolheu. Então, normalmente, está ali os amigos da escola, é o grupo dele. Normalmente, estão ali as pessoas com quem ele admira, que está lá na internet, lá no, na tela. né? E, e aí, a gente vai percebendo que o desafio dele é ser aceito. Do jeito que ele é. Hoje pode pintar o cabelo de azul, de vermelho, de rosa, <risos> e tá tudo bem. <risos> Mas, assim, não, não tem mais uma cobrança social com isso, com as tatuagens, com não sei o que, papapá. Pá, pá. Mas ele quer ser aceito. Quando... Se ele decidir que hoje ele vai usar uma roupa branca e vai se vestir de branco, e vai se tornar branco, branco no, no, no, no tom branco, só para poder Sim. chamar a atenção. O verde, azul. O Maravilha. verde, é, azul. O, o uhum. grupo dele definiu que naquele dia, é, esse é o bacana. Ele tem que ser aceito assim, porque se ele for contrariado, ele vai reagir. Então, ser aceito lá fora passa por uma aceitação interna que veio lá de fora, né? da, da, da infância, desculpa, e que está ali no adolescente, assim, eu tenho que romper isso. Meu pai adora, minha mãe me adora, todo mundo acha muito lindinho, mas eu quero ser feio. Ou o inverso. Eu sou muito feio, todo mundo critica, meu papá. Eu quero ser lindo. É aceitação. É aceitação externa. É, é muito pontual aí, ouvindo, eu, eu, eu te ouvindo agora, eu fui isso relembrando... depende independe do grupo social, tá? Uhum, eu fui relembrando de, de, de algumas mensagens que os, os, os atiradores trocavam no seu grupo, e é justamente isso, é a, a celebração de que eu vou entrar na história. Uhum. A celebração de que o grupo, da qual agora eu faço parte, com né, um propósito trágico, vai me reconhecer como alguém que fez história. Ou seja, era uma questão, para mim, quando eu li, Prioritariamente de aceitação. Sim. Por te ouvindo agora, eu falei, puxa, eu, eu percebi isso. Eu comecei a ler algumas mensagens que eles trocavam e eu falei, é a aceitação. O propósito final, eu vou morrer, eu vou sair nas capas dos jornais, mas assim, ó, eu marquei o meu nome no grupo que convive com isso. Então, é o encontrar do grupo. Eu sempre falo isso hoje. A gente atende um, um, um número de, bem grande, com centenas e centenas de adolescentes aqui no Brasil, dentro, dentro de algumas instituições que a gente é, coordena. E, e eu sempre falo isso, o adolescente busca uma turma, ele vai achar uma turma. É nosso papel, e não adianta que, assim, é nosso papel, nesse momento de transição e formação, ajudá la a encontrar a melhor turma. Né? Talvez de orientá-lo de, de, de, de, de, de, de, de, Talvez imprimir já desde a infância Os valores, né? os, as ideias Que permita a ele de fazer uma seleção De a hora que ele encontrar essa turma Dizer, pô, isso eu me encaixo Encaixa com o que eu acredito Então por isso é muito importante também as crenças As crenças que eu implanto Eu não falo só de crenças religiosas Crenças, crenças de família, crenças culturais As minhas crenças porque se você começa desde cedo ali, ó, implementar as crenças, né, e ele por si próprio né, constrói seus valores, constrói suas crenças, na hora de encontrar alguns grupos, ele vai dizer, isso combina com quem eu sou, isso, isso não combina com quem eu sou. E aí, é um, eu acredito que é o maior desafio da nossa geração, é o desafio da identidade. É, é a grande pergunta, quem de fato sou eu? Quem de fato sou eu? E que não é uma pergunta fácil de responder para ninguém. É. Mas eu diria assim... O RG não responde. O RG não responde, uhum. nem o CPF. Então, o que eu diria assim... Hoje, é, sem querer, a uhum. gente já está implantando crenças nessas crianças... Uhum. Voltando de novo lá, a criança que começa a frequentar a escola, quatro, cinco aninhos, depois ela vai para uma outra etapa. A gente, sem querer, sem querer, no sentido assim, sem planejar, sem se organizar, você começa a implantar crenças. Ah, professora é tudo assim. Ah, Fulano, é, gente de cabelo loiro é tudo assim. Gente de cabelo preto é tudo assim. Sabe, vai criando crenças sem. Um planejamento. E depois, mais tarde, não, você está totalmente errado. Não, professor, não é assim. Os louros não são assim. Os pretos não são assim. Os azuis não são assim. Mas aí já foi implantada a crença. E foi implantada por quê? Porque não, nós, adultos, não conhecemos devidamente as nossas reações emocionais. E sem querer, imprimimos isso nos, nos, nos jovens. Influência não deixa vácuo. Se não você está lugar. influenciando, alguém está. Alguém está. Eu, eu uso um exemplo. Né? Muito assim no Brasil quase todo gente exemplo futebol né todo mundo conhece né meu pai é palmeirense e eu sou corintiano aí a pergunta é por quê porque ele não porque ele não foi influente ele deu espaço para o meu avô que era corintiano e hum. meu avô né o pai da minha mãe ele levou todos os netos mas porque meu pai não teve nenhuma... Ele é um palmeiras que nunca nos levou no jogo, nunca nos deu uma camisa, nunca nos falou sobre o time, nunca acompanhou sim, sim. nada. Meu vô aproveitou o vácuo da influência e colocou todos os netos no caminho ao Ou seja, influência não deixa vácuo. Se você não está influenciando, alguém está. E aí é aquela coisa. Antigamente a gente dava uma espetáculo, agora a gente fala o seguinte, para de chorar. E olha do... olha perfeita, e isso né? aí é cheio de influência. <risos> e para de chorar e entrega o celular. Então, e esse celular, o, o celular em si é cheio de influência. Ou influenciando mal, né? Não, influencia Influen... qualquer coisa. A, a é gente influência. tem. Mas bom ou ruim? É, a gente tem aí nossos amigos, nosso círculo de convivência, e as, as pessoas hoje se expõem muito nas redes sociais, né? E você vê adultos se expondo com ódio e escrevendo palavrões. E xingando todo mundo, e que o mundo não é bom, que o mundo não presta, que tá todo mundo contra mim, que. que eu, eu, a, a gente tá vivendo uma situação de guerra, de pré-guerra, de. Não, e com não... certeza, aí eu penso às vezes, eu, poxa, esse sujeito tem filho. Ele tá influenciando tão mal o filho dele, porque. É, o que que esse filho tá assistindo nesse pai? Que a vida é revolta, que a vida é ódio, que a vida. Não, podia estar tá assistindo nesse pai que a vida é. Calma, serenidade é, é, é. Alternâncias É, porque né, a, a, a gente está vivendo dias complicados né? Nada presta né? Professor não presta, juiz não presta Político não presta E esse pai está ensinando para esse filho A ser o que? Um revoltado a, a, a ser um revolucionário Não que um revolucionário Seja algo ruim mas os bons revolucionários estudaram muito para chegar naquele ponto. Aí e tá e ponto. não uma criança que entende revolução como sinônimo de birra, birra, de ah, não me deu o que eu quero, eu virei revolucionário. Porque é, o, o, o adulto hoje está nessa situação infantilizada de eu agora indo para minha área, né? As pessoas me questionam: "Tal decisão do STF tá errada?" E eu digo: "Tá errada." Mas a anterior que favoreceu o seu grupo, também estava errada. Você não pode criticar, eu posso. Porque eu já tinha criticado a anterior. Agora você é só um crítico mimado do Poder Judiciário. Porque você só está se revoltando contra aquela que agrediu o seu queridinho. Quando aquela agrediu o seu inimigo, você, eu vi você postando na internet, falando que estava certo. E eu te explico tecnicamente que as decisões são idênticas. Só mudou o personagem. E aí você não gostou. Então, assim, isso está influenciando as crianças, com certeza. Re Revolução é sinônimo de, de, de ser mimado, de ser birrento, de se não me der o que eu quero, eu virei revolucionário. De e modo algum. E aí não é nem o vácuo de influência. A influência é ruim. E, e é por isso que eu digo que eu me preocupo que existem muitas pessoas que não estão preparadas para educar seres humanos. Né? E aí quem dera que frequentem uma igreja para que alguém capacitado de boas palavras para que é, é, essas crianças e esses adolescentes possam participar de bons grupos, né? Com certeza. Porque senão a, a gente vai ter é... um caminho perigoso para os nossos filhos, né, pastor? Que eles vão para a comunidade. E, e outra coisa, entender também que a gente precisa melhorar a sociedade. Eu, eu vejo muita gente falando assim, eu sou uma pessoa boa porque eu não faço mal para ninguém. E Pô, mas não também gosta. não faz bem. <risos> Isso uhum. não é ser uma pessoa boa. Você tem que fazer bem pelas pessoas, você tem que melhorar o, o mundo, né? E, e você só vai conseguir melhorar o mundo se você conseguir se tornar uma pessoa melhor, né? Sim, Eu não certeza. sei se eu estou certo, Sim. mas que os pais procurem psicólogos para cuidar deles, para que eles saibam cuidar dos seus filhos, é, é por aí? Exatamente. Eu tenho pais que vêm até mim, olha, eu estou com meu filho, ele está com um problema, assim, de mau comportamento, a escola já reclamou e não sei o que, meu pai. Aí eu falo, tá bom, deixa eu ver a criança, eu quero ver você separado. Né? Alguns pais me permitem é, orientá-los para que eles orientem seus filhos E isso é muito, muito, muito bom Porque às vezes a criança sozinha ela não tem autonomia para mudar a cabeça dos pais Os pais talvez tenham um pouco mais de influência para mudar a cabeça da criança entre aspas né? Então é legal isso Agora, quando eu proponho isso e o pai não aceita, aí eu tenho que fazer aquela ponte entre a criança e esse pai, essa criança essa mãe. E trazer para essa família um, uma consciência maior do, do quanto o que eles comem, entre aspas, influencia no que a criança se alimenta também, no que a criança apresenta. Então, dentro de casa, tem um comportamento que a criança está reproduzindo em forma de birra ou em forma de revolta, revolta entre aspas, né? porque a criança realmente não tem ainda consciência e nem conhecimento para se revoltar, mas ela está lá aplicando, dizendo, gente, me salva, me salva, me tira daqui porque tem alguma coisa errada, ou na escola, ou em casa, ou no ambiente que eu frequento. E aí a gente observa a criança e passa para os pais para que eles possam tomar essa consciência, mas tem que querer. Sim. E às vezes nem, nem todos querem Doutora, a gente está chegando ao final bom. Do nosso -papo Passa muito papo aqui é, Que a gente podia conversar muito mais Sobre é. isso <risos> O que, que a senhora diz aí Como uma finalização Quiser mandar um recado Fica à vontade é, Eu gostaria de falar é, Pensando na, na, na tragédia do, né, De tudo que houve Que não existem inocentes Não existem culpados Existem pessoas vítimas das suas próprias é, má organização emocional, né? Então o que eu diria assim, todos estão sofrendo, tanto os que sobreviveram como aqueles que infelizmente não estão mais aqui. É um lamento, é uma uma dor muito grande é, e fica assim a a mensagem de que para a gente evitar algo novo, algo que possa prejudicar ainda mais a sociedade, uh, precisamos falar disso. Precisamos falar e falar e falar e falar muito. Não é um ano, dois anos, três anos agora. Talvez a gente tenha que fazer isso por décadas, esses, essas reflexões. Porque a cada fala, algo novo pode borbulhar nas nossas cabeças, e trazer um novo comportamento. Eu acredito que não existe nada de ruim que não seja para o bem, porque hoje a gente está aqui falando de um bem maior futuro, de tudo isso que houve, porque também a escola está repensando seus valores, porque a sociedade é, sendo é, ligada de forma política, de forma religiosa, de forma emocional, está se, se unindo para fazer diferente. Então, não existe nada ruim que não seja para o bem, mas é ruim na hora que vem. É o famoso remédio amargo, que ninguém quer tomar. Sim. Bispo, como que a gente finaliza por enquanto? Por enquanto. Sabe, Salomão disse, ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando crescer não se desviará dele. É interessante a expressão. Não ensina o caminho, ensina no caminho. Acho que isso faz toda a diferença. Uma coisa é você apontar um caminho e outra coisa é você fazer um caminho com a pessoa. O que a gente tratou nesse episódio de hoje mostra muito, para mim pelo menos, fica muito claro que a atenção, a intervenção, né? o acompanhamento é a melhor prevenção que qualquer um de nós pode ter para evitar. Um muro alto, e a escola era muito bem murada, as grades não, não, não, não proibiram, não houve nenhum tipo de atitude eletrônica, técnica, da segurança, que pudesse evitar aquilo naquele momento. Uhum. Mas a prevenção desse tipo, está no acompanhamento, no olhar nos olhos, no perceber o comportamento do outro. Então, para mim essa expressão ensina o menino no caminho. No caminho significa que nós estamos fazendo juntos, que nós estamos caminhando. Eu não estou apontando um caminho, né? um caminho é no caminho, é nessa jornada do dia a dia. Então o meu desafio para você pai, ser mãe, a despeito de toda a sua correria e de seu sacrifício, que você diz assim, olha, mas eu estou dando de tudo. Talvez esse de tudo seja uma palavra forte demais. Um pouco mais de tempo, um olhar no olho, o perceber uma palavra, um comportamento, um isolamento. Talvez seja aquela luz amarela que a gente pode perceber dentro de casa, desligando um pouquinho a televisão, celular no modo avião, chegando um pouco mais cedo em casa, dando um pouco mais de tempo para os nossos, para a gente talvez... Nesse caminho, poder evitar uma tragédia como essa, eu acho que é isso. Que a nossa mensagem seja de positividade, de prevenção para que isso nunca mais aconteça. Que a gente não esqueça o caso Hall Brasil. Que a gente se lembre aqui das vítimas e com muito respeito, carinho, uma homenagem para eles. E que o sacrifício deles não seja em vão, né? Que a gente utilize isso como motivação para. Fazer a nossa sociedade melhor, né? Cuidando aí das crianças, dos adolescentes. Muito obrigado, muito obrigado. É, a doutora Eva Tânia de Azevedo, que não gosta que eu chame ela de doutora, mas eu não. acabo não conseguindo. Desculpa. Muito obrigado, Bispo, por mais esse programa. E obrigado a todos aí, sempre convidando para continuar nos assistindo.